E aí, pessoal, estamos de volta agora para o módulo 3 né, do nosso curso de Pensamento Computacional. O nosso módulo 3 ele tem como nome o Pensamento Computacional em Algoritmos. A gente descreveu né, o que era um algoritmo na, no, no módulo passado e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele agora, sobre esse termo que vai fazer parte aí da vida de vocês Todo mundo que se interessa em trabalhar em áreas relacionadas à tecnologia vai trabalhar com algoritmos ou vai, pelo menos, ouvir essa palavra diversas vezes. Algoritmos, programas e esse universo aí, como, ele se, como, como essas duas abordagens se relacionam. É, antes da gente falar de algoritmos, a gente tem que pensar em qual é o objetivo de um algoritmo. O objetivo de um algoritmo é resolver problemas. E a gente tem um, um, um matemático, que é o Poia, é, se eu não me engano ele é húngaro, e ele definiu ali é, um método para a resolução de problemas. Né? O método de Polia, ele, ele é dividido em quatro etapas, e a primeira etapa é, é a compreensão do problema. Então, para resolver um problema, seja ele qual for, nós precisamos compreender este problema. E aí a definição da compreensão de problema é a seguinte, de acordo com Polia, né? é preciso considerar problemas auxiliares, se não puder encontrar uma conexão imediata e se não puder resolver o problema, é preciso procurar, antes, resolver algum problema correlato. Um problema, por exemplo, matemático bastante simples, que a gente aprende lá nos primeiros anos né, de ensino de ciência da computação, é como descobrir se um número é par. É, uma das formas é saber se o resto da divisão de um número por 2 é, é zero. Se o resto da divisão de um número por 2 é zero, então, esse número é par. Mas, e se de repente a questão for outra? Se a questão for, descubra se o um número é ímpar. Aí você fala, poxa vida, eu sei resolver para o número par, mas não sei resolver para o número ímpar. Mas, um número ele só pode ser par ou ímpar, né? Por enquanto, né? não vamos entrar em detalhes aí das faculdades de computação, não. Enfim, será que eu saber como... É, descobrir que se um número é par, pode me ajudar a descobrir se um número é ímpar? Eu acho que pode. Então, é estimular os estudantes a pensarem, falar assim, bom, se o resto da divisão de um número por 2 é zero, todo aquele que não for zero é ímpar. Essa é uma ideia que eu posso, por exemplo, implementar né, ou colocar como uma solução para o problema de saber que se um número é ímpar. Então, a partir de similaridades ou de pensamentos correlatos a outros problemas, eu consigo encontrar soluções para problemas que eu desconheça. Na, a nossa ideia é instigar as crianças ou os nossos alunos a pensar. Bom, então, todo aquele número que... Não tem resto zero, é ímpar, concorda? O aluno, é verdade, professor. Então, a partir daí você já consegue encontrar uma solução. Ele fala, poxa, verdade. É, isso quando o aluno já precisa né, de algum aux auxílio. Alguns já conseguem compreender o problema de forma imediata. Mas não é isso que acontece. Né? Quando a gente pega nossas listas de algoritmos para resolver, cada lista é um desafio diferente e a gente fica buscando... É, no passado, alguma informação ou lendo para encontrar bagagem para tentar resolver esse problema. Depois a gente tem mais três, né? Que são a, a, o planejamento da resolução do problema, a execução do plano para resolver o problema e depois o retrospecto, que é para ver se eu será que eu consegui chegar na solução do meu problema, né? Será que eu eu cheguei na num, num acerto, num erro, o que que eu errei, será que dá para eu consertar. Então, é, Poia, ele descreve que resolver problemas é uma habilidade prática, como nadar, esquiar ou tocar piano. Você pode aprendê-la por meio de imitação e prática. Se você quer aprender a nadar, por exemplo, você tem que ir à água. É claro que não se jogar, né? Você vai ter que aprender as táticas, talvez se matricular numa escola, que foi o meu caso. Na verdade, eu aprendi a nadar em rio, <risos> quase me afoguei, mas depois aprendi a nadar de forma correta, os nados corretos em uma escola, já mais adulto. Mas, se você quer aprender a nadar, por exemplo, você tem que ir à água, se você, e se você quer se tornar um bom resolvedor de problemas, você tem que resolver problemas. E quanto mais cedo você parte para a resolução de problemas, melhor. Porque aí você pode, até quem sabe ser capaz de otimizar a resolução de um problema. Ou seja, se você é treinado desde pequeno a resolver problemas, usando, por exemplo, habilidades do pensamento computacional, quem sabe quando você for adulto, você vai ser um adulto capaz, ó, se não é assim, é assado, vamos... É resolver isso aqui de forma mais rápida, pá, pá, pá, e, e, e, e acaba sendo uma pessoa mais objetiva. Não por acaso, isto é um dado que eu trago para vocês, a gente tem aí profissionais que, fora do Brasil que têm uma capacidade produtiva comparada à nossa massa de trabalho muito superior, principalmente aqueles onde foi se investido em pensamento computacional desde a educação básica. Por quê? Porque são profissionais treinados a resolverem problemas desde pequeno. Ou seja, eles acabam sendo mais rápidos. Então aqui a gente tem, então, crianças trabalhando juntas para resolver um problema de robótica junto com os professores. E é isso, não tem muito o que ser feito. Resolver problemas envolve pensar, praticar, testar, acertar e errar. Você vai ter que pensar num... Num, num problema, né? talvez ali verificar se um número é ímpar, depois você vai construir a sua solução, depois você vai verificar se a sua solução ela é correta, se o seu retrospecto te traz uma solução correta ou não. É prática, erro, prática, erro, até chegar ao acerto. Mas os nossos fo o nosso foco aqui na disciplina são os problemas em computação. Daí a gente volta para a definição de um algoritmo, já de uma forma mais formal. Um algoritmo é um conjunto de instruções e procedimentos lógicos para a solução de um problema ou execução de uma tarefa. A implementação de um algoritmo ela pode ser feita por meio de um computador. Então, um algoritmo, eu já tinha dito antes, é um conjunto de passos né, ordenados, finitos, cujo propósito é a solução de um problema. Um algoritmo pode ser, por exemplo, fazer um bolo. Né, né, eu quero fazer um bolo. Então, qual que é o algoritmo para fazer um bolo de chocolate, um bolo de brigadeiro? Né? Quais são os passos? Né? Então, é... Mas eu também posso transformar um algoritmo em um problema computacional. Geralmente, um problema computacional ele envolve outros tipos de ingredientes. Né? Os ingredientes de um problema computacional, geralmente, são números. Né? Verificar se o um número é par ou ímpar... É fazer imprimir toda a sequência de Fibonacci, então ali são problemas que nós recebemos como lista de exercícios lá na disciplina de algoritmos voltados principalmente para problemas matemáticos. Então, a, a formulação de um algoritmo, né, que é o pilar do pensamento computacional, ela passa pelos processos que a gente tinha discutido anteriormente, pelos três processos de pensamento computacional. Ele engloba né, a decomposição, o reconhecimento de padrões e a abstração. Aí a gente tem diversas formas de representação de algoritmos. E é interessante que nós comecemos de formas mais básicas para depois chegar na forma mais prática, né, que vocês acabam aprendendo aí com o decorrer do curso. Então, ele fala ali, as instruções de um algoritmo, né, os passos de um algoritmo, eles podem ser escritas elas podem ser escritas em formato de descrição narrativa, por exemplo, como fazer um bolo. Bolo de chocolate, né? Então você vai lá, pegar a batedeira, primeiro passo, segundo passo, colocar três ovos. Depois, terceiro passo, colocar leite, um copo de leite, um copo de margarina. Depois você vai ligar a batedeira, aí você vai bater até que a massa, ou enquanto a massa não pingar, não tiver uma consistência X. Então ali tem, note que você vai tem até uma estrutura que depois a gente vai discutir que é a repetição. Repita uma tarefa até que uma determinada condição seja fei, seja satisfeita, até que a massa fique numa consistência X. Aí depois coloque chocolate, unte uma forma, coloque a massa, coloque pó royal, <risos> não esquecer disso, fermento. Coloque no forno, pré-aqueça o forno. Lembra da decomposição? Já deixa o forno sendo pré-aquecido. Resolva problemas que, vocês, que vão te ajudar depois na solução do problema maior. Coloque o bolo lá, espere e reze para que dê tudo certo, né? Fure o bolo depois, sem telas táticas de mãe. Enfim, uma das ideias então é a descrição narrativa, só que ela não é computacional, ela é apenas uma descrição. E aí depois a gente começa a ver descrições mais voltadas... Para a computação, primeiro delas é o diagrama ou fluxograma de blocos, aqui a gente tem uma, uma descrição que é essa primeira, então a gente tem ali um início, depois a gente tem uma, um, uma variável que vocês vão aprender o que é o conceito de variável com o passar do tempo aí nas próximas disciplinas, né? uma variável recebe um número 1 e aí tem ali uma expressão lógica que diz assim ó esse losango né com essas linhas está se fazendo uma pergunta que com o passar do tempo vocês vão aprender o que, que significa mas ele está dizendo ali ó enquanto a variável i que foi inicializada com a, com a quantidade 1 for menor ou igual a 10 você vai fazer o seguinte você vai fazer i recebe i mais 1 enquanto isso acontecer você tem ali uma estrutura de repetição, que é, esse, é, é essa seta mais à esquerda. Até que, um momento, essa condição passa a não ser mais verdadeira, ela passa a não, ter, não ser mais sim, que é esse S aí. Ela vai chegar no momento onde I, de tanto receber mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, mais 1, um, o I vai deixar de ser menor ou igual a 10, ele vai passar a ser 11, por exemplo. Aí você vai para a direita, no, no, nesse fluxograma, e chega no final do algoritmo. Essa interpretação é, de um fluxograma, ela é muito breve para vocês aprenderem aqui, mas com o passar do tempo, nas próximas disciplinas, vocês vão aprendendo. Né? E com o material que a gente tem lá disponível também para leitura, eu acho que é muito importante. O próximo tipo de formato para descrever um algoritmo é o pseudocódigo, que é a descrição de um código utilizando algumas palavras, que são próximas da língua natural, da nossa língua, que é o português. Então, ali a gente tem um algoritmo para verificar se um número é maior do que o outro. Né? Se x é maior do que y, então escreva x é maior. Se não, se y é maior do que x, então escreva y é maior. Se não, se x não é maior do que y e y não é maior do que x, você só tem uma alternativa, que é x e y serem iguais. Então, note ali que você tem um se... Você tem a palavra então, você tem uma palavra senão, você tem uma palavra fim. Essas palavras, elas são palavras que são próximas da nossa linguagem natural do, do, do, do português e que vão já trazer uma ideia bem próxima de como um algoritmo deve ser escrito depois numa linguagem final. Essa linguagem próxima de português é chamada de Portugal ou de pseudocódigo. Se você estiver lá na Espanha ou em você vai ter palavras com é, esse se, si, esse então aí vai ser escrito com simbologia do espanhol, e se tiver de língua inglesa, você vai ter um if, um then, um, um else, ok? Bom, pessoal, então, é, no próximo módulo que a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre o pensamento computacional e o desenvolvimento, né? Se a gente, do que a gente viu até agora, a gente falou sobre a descrição de um algoritmo de forma narrativa utilizando o fluxograma e utilizando o pseudocódigo. E agora a gente entra né, no quarto e último módulo, a discussão sobre como os algoritmos podem ser implementados por meio de linguagens de computador. Então a gente vai se encontrar neste último e quarto módulo e até lá.